Você já parou para pensar que as cores têm extrema importância na hora de se vestir? E na hora de fazer uma coleção? Hoje nós vamos falar de cores, de, aliás, vamos falar de tonalidades que vieram da Itália. Bora descomplicar? Todos os anos, a Pantone, uma empresa que padroniza as cores no mundo, é uma coisa para facilitar para que a embalagem, o tecido, o plástico, para que tudo tenha o mesmo tom que se procura, elege uma cor do ano. Então, a cor do ano é essa. Isso é eleito pela Pantone. Mas, na história... Nós temos algumas cores que nos remetem a países. E hoje a gente vai falar das cores que vêm da Itália. Podem não ser 50 tons de cinza, mas são tons da Itália. Para começar, celeste. Celeste, Ai, que nome diferente, só para falar celeste. É isso mesmo. Mas em italiano a gente fala celeste. Vem do céu, celeste, é um azul que às vezes tem gente que julga ter tom esverdeado. Na realidade quem trouxe esse tom foi uma fábrica de bicicleta, a Bianchi. Uma fábrica de bicicleta de Milão que abriu em 1885. O fundador Eduardo Bianchi fez essa mistura de tinta que, segundo ele, relembrava, remetia ao céu de Milão, sua cidade, e aplicou em suas criações. Diz a lenda que Eduardo teria criado essa cor Celeste Bianchi quando recebeu uma encomenda da rainha da Itália e ele quis alcançar a cor dos olhos da rainha para agradá-la. Se foi o céu de Milão, se foi os olhos da rainha, verdade é que até hoje o Celeste Bianchi é reconhecido como a cor dessa marca de bicicletas, que se especializou em bicicletas de corrida. E por isso é muito ligado aos valores da inovação e da tecnologia. Daí mais uma vez estar tão presente, hoje em dia, na moda. Outra cor que também, por sua vez, inovou foi o Rosa Schiaparelli. Elza Schiaparelli, uma romana que... Não sei se vocês sabem que a Elza Schiaparelli, aquela designer de moda que foi amicíssima do Dali, a Elza Schiaparelli, ela nasceu em Roma, se formou em filosofia. Então ela aproximava muito a arte da moda, repensando estética, repensando valores, repensando o lugar das coisas. E aí ela lançou um perfume. O perfume tinha de inovar, Porque que ele trouxe uma cor diferente. Qual o nome do perfume? Choquem. Era isso mesmo, chocar. Que, que nasceu? O Rosa shocking Foi assim que no lançamento do perfume shocking de Elsa Schiaparelli em 1936 porque ela foi, vale lembrar, Elsa Schiaparelli foi assim sensacional com seu atelier em Paris no período de entreguerras. Entre então em 1936 ela lançou esse perfume e Dali em diante, todo mundo falava, ah, o rosa shocking, o rosa do perfume shocking, da Elsa Schiaparelli, o rosa shocking. E é como a gente conhece até hoje, o perfume, é, a cor rosa shocking, tá? Só para lembrar, o, a embalagem foi desenhada por, por uma artista... Pelo, pelo artista, tanto a embalagem quanto o vidro, Leonor, Filling, Leonor Fini, que é o, o torso, né, o corpo de uma mulher, que no caso seria meio West. Então, a vezes que aparelho ele fazia tudo muito amarradinho, sabe? Era o Dalí que, que inspirava uma coisa, ela chamava um escultor, Pra fazer uma outra para é, se inspirar numa figura do cinema para se inspirar numa joia de uma cliente e aí ela ia realmente conceituando tudo como eu já falei ela tinha base em filosofia e é isso eu disse que a Parelli foi assim sensacional quem quiser falar que eu fale também sobre ela certamente um dia eu vou falar sobre ela que ela se vocês lembram, vocês devem conhecer um pouco mais de que Schiaparelli, é aquela que fez um chapéu em forma de sapato. Lembrou? Vale a pena ver. E quando o, o rosa, o tom, uhum. já era o que a gente conhece hoje? Como rosa choque? É, de era o rosa choque. Já Schock. era esse mesmo. Era o mesmo o tom Schock. é o mesmo até hoje. É o mesmo até hoje. Entendi. Verde Veronese. Alguém já falou, já ouviu falar de Paulo Veronese? Paulo Veronese foi um pintor que aí escolheu esse, uh, esse tom de verde para aplicar muito em suas pinturas. Ele era veneziano e aí ele, ele usou essa, essa cor, né? esse pigmento em 1583 para pintar Lucrécia. Lucrécia é uma figura mítica que dizem que, que teria sido uma mulher que teria sido um, raped, estuprada. estuprada e aí então é, teria acontecido a fundação de Roma. Outra história uh, também né, que segue paralela àquela da Luba. A Veronese usou bastante... Essa, esse tom e depois com o tempo, quando as pessoas foram pesquisar ah, sobre a pintura naquela época no século XVI sempre se referiam a ah, esse verde, aquele verde que o Veronese usava, aí ficou verde Veronese, uma cor muito referenciada quando se trata de cores italianas ou outras cores e essa a gente vê muito falar terra de Siena Siena a cidade aquela cidade na Toscana que sempre viveu em guerra com Florença Siena ganhou esse nome de Siena por causa de sua terra quando a gente fala de tons terrosos e aí vocês vão lembrar olha só até trouxe para vocês aquela cor de terra Terra mesmo, terra, foi usada em maquiagem. Terra foi usada como pigmento para roupa. E a terra de siena, ela traz dois tons. Um tom assim, como eu mostrei, bem amarronzado. Aquele tom assim de, de um bronzeado forte. E também um tom amarelado. Quando a gente ouve falar de... Uh, tons terrosos É o Larry, gente Eu não posso fazer nada, né? Não vou prender o um animal Quando a gente ouve falar de tons terrosos Na moda E na moda italiana Ou alguma moda que usa como referência A Itália Em alguma coleção será, se, A gente vai estar se referindo Que enrolada, né? essa A esse solo De argila da região de Siena, que vai desde o marrom mais queimado até um, um ocre, até um amarelado, tá? Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, tons terrosos, parece muito longe pra gente, mas se a gente conhece, tá? Ah, aí a gente já vai lá no Google e pesquisa terra de Siena, que super funciona, e funciona como pigmento, desde a Roma antiga. Passeando pela Itália, a gente chega a Nápoles. Nápoles, amarelo Nápoles. Um amarelo que vem de um mineral, um, um mineral chamado antimônio. Ah, o mineral chama antimonita. Então, amarelo Nápoles ou amarelo antimônio, que vem dessa antimonita, que é um mineral, que Vale lembrar, gente, que as pessoas pegavam esses minerais, pegavam pedra, maceravam e aí fazia o pigmento. Então, tudo, essa história das cores vem muito, como tinha o lápis lazuli, vem muito dessa situação regional, por isso que a gente dá o nome das cidades, e também dessa origem da terra, mineral. Ou da argila mesmo. Então, o amarelo Nápoli, ele foi usado muito pelos grandes pintores. E no século 18 quando eles começaram a querer catalogar, a querer contar a história ou fazer referência a esses pintores, eles colocaram como amarelo tá Bom, Pertinho de Nápoli está a cidade de Pompeia. E aí, a gente também vai ter o vermelho Pompeia, um vermelho que também vai vir de um uh, mineral, de um dióxido de um óxido de ferro, e aí vai. Bom, certamente aqui no Brasil vai ter algo bem parecido se a gente usar, porque ferro a gente tem, né? Lá em Minas Gerais a gente acha. Então, o vermelho meio ocre. Que se você estiver passeando. Ou, ou no Paraná, ah, ou em Minas Gerais, tenho certeza. Se você pegar uma pedrinha de ferro, eu até tenho aqui. Ó. Isso aqui é uma pedra de ferro. E aí, a gente tem um vermelho ocre. Tá meio amarronzado, se a gente der umas batidinhas aqui, vai ficar uma coisa mais viva. E se a gente observar, tem vários tons aqui. Ó. Esse aqui é mais terroso, tem um pouco de cinza, aqui já está mais marrom, tem o um brilhozinho. Essas pessoas, então, pegavam, maceravam isso aqui, batiam e virava um vermelho Pompeia. Ah, e na Roma Antiga era conhecido como sinopsis. E eu não sabia, existia uma cidade chamada Sinope que segundo Plínio, esse vermelho, esse óxido de, de ferro foi descoberto lá. Outro vermelho, e aí esse sim, mundialmente conhecido, a cara da Itália dos nossos tempos, vermelho Valentino. Falar nisso, eu já fiz um vídeo só sobre vermelho. Você já assistiu? Procura aqui no canal. Ah, vai aqui em cima. E já deixa pra você assistir logo depois desse vídeo. O vermelho Valentino é um vermelho assim, que é até hoje o símbolo da marca Valentino, do grande estilista italiano Valentino Garavani. O Valentino, na sua primeira coleção, a primeira coleção dele foi toda branca, e aí chocou, e aí tá, e agora como é que ele vai impactar? Tudo branco, causou impacto, e aquela coisa né, sorte de estreante, quero ver o próxima coleção, ele foi de férias para Espanha, e na ópera ele viu uma mulher chegar toda vestida, de vermelho, e tipo assim, ela causou né gente? ele falou é isso vermelho vermelho que realmente dá um impacto e ele foi atrás de uh, construir esse vermelho porque o vermelho o Valentino é a mistura de três vermelhos que são o carmim o o carmim o púrpura e o cádmio são três vermelhos que ele misturou e tanto é que realmente ficou como vermelho Valentino que a própria Pantone, que eu falei aqui no início do vídeo, ela reconhece como vermelho Valentino. Quando o Valentino se aposentou, saiu né, da, da, da direção artística do, da sua marca em 2012, não em 2007, ele, ele saiu da direção da, da marca em setembro de 2007, mas em julho de 2007, ele fez uma uma uma exposição pequena no templo de Vênus em Roma com um, com todas as estátuas vestidas de vermelho, belíssimo. E até e aí depois ele fez também um desfile, todo de vermelho, e sempre quando a gente assiste alguma coisa Valentino, ou se você for comprar sua primeira peça Valentino, tenha uma peça vermelha, que é a cor Valentino por excelência. Vermelho Ferrari, a Ferrari também italiana levou esse nome, usou essa cor como símbolo da marca, depois do, do vermelho Ferrari veio o vermelho Dino, teve várias outras Ferraris que ganharam uh, seus vermelhos, mas o vermelho Ferrari ficou mais conhecido por ser o primeiro porque ele vem de uma história muito sensacional que começa ali nas corridas de, de carro que aconteciam na Europa. Lá no início os carros passavam tão rápido que não dava para ver quem era. E aí o que, que eles fizeram? Eles decidiram que a Inglaterra, a Grã-Bretanha seria verde, a França seria azul e a Itália seria vermelho. Então, daí dessa história que o Enzo Ferrari, quando foi fazer seu carro, foi colocou o vermelho. E aí virou vermelho Ferrari. Vamos ver se tem mais uma que eu acho que tem, hein? O vermelho veneziano. Veneza. Veneza também vai ter, os, vai ter o seu vermelho vindo justamente de um óxido de ferro, também retirado da, da região, do solo da região. E aí é conhecido como vermelho veneziano. Lembrando que também nesse vermelho, nesse tom, ele também foi categorizado, classificado no século 18 quando faziam referência às obras italianas que viraram desejo de compra, todo mundo queria ter. E falando de todo mundo queria ter todo mundo queria ter uma obra de Tiziano Vecchelli o conhecido como Tiziano ou Titian em inglês Tiziano também tinha um vermelho só que o vermelho do Tiziano é um vermelho uh, de ruiva porque ele vai aparecer justamente num quadro que ele pintou que não tá o nome aqui, mas que eu acho que também é aquele tal lá da Lucrécia, que podia até ver, né? A gente, acha. A gente acha, acha que ele mostra essa mulher desejada com cabelo vermelho e esse tom de ruivo fica sendo vermelho tiziano, Tizian Red, e aí, como vocês podem ver, o vermelho. Transita em vários tons, os tons terrosos também vão do marrom até o ocre, até um amarelo, mostarda. E não existe assim, ah, isso não é vermelho, ah, isso não é marrom, ah, isso é bege. A gente tem que ter na moda um pouco de flexibilidade, assim como na arte, para compreender, em especial, compreender a origem. Quando a gente sabe de onde é, do que se trata, tudo fica mais fácil. Uma coisa muito importante que eu sempre falo aqui, procure não julgar com os olhos de hoje a moda de ontem. A mesma coisa quanto as cores. Procure não julgar as cores pela sua referência local, mas buscar de onde vem aquela referência de cor. Às vezes, até a própria luz da região muda o tom. Por exemplo, aqui no Brasil, no Sul, a gente tem um tipo de luminosidade, uma intensidade luminosa. No Nordeste, a gente tem outra. Talvez vocês não saibam, mas algumas marcas, algumas, que, algumas fábricas que produzem para marcas que vendem nacionalmente, elas usam duas cartelas diferentes. Uma cartela para o sul-sudeste, outra cartela para o centro-oeste, norte-nordeste. Às vezes o centro-oeste centro fica meio no meio ali, do jeito que eles querem apresentar, mas a luminosidade é certamente diferente e aí eles mudam o tom um pouquinho. Laranja é um desses exemplos. Em alguns lugares a gente usa coral, outros lugares a gente usa o nome abóbora, outros lugares a laranja, mas tem lá sua diferença. Então, é um ponto muito importante para ser estudado na moda. As cores. Eu espero ter podido ajudar vocês um pouquinho na sua curiosidade sobre moda e sobre cores. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de ver o vídeo do vermelho. Um beijo para vocês.